E aí, pessoal, tudo bem? Vocês estão entrando no canal Coisas que eu te conto. Vamos para a primeira notícia urgente. Gugu está internado na UTI e vivo. Diz novo comunicado. A assessoria do apresentador Gugu Liberado divulgou na noite desta quinta-feira, dia 21, um comunicado que confirma que ele está na UTI e vivo, sendo acompanhado pela equipe médica do local. Gugu sofreu um acidente em uma residência em Orlando, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira e precisou ser hospitalizado. A informação foi confirmada pela revista Veja, por meio de um comunicado da associação da imprensa do apresentador. Os familiares de Gugu chegaram a Orlando por volta às 19h30 desta quinta-feira e irão conversar pessoalmente com a equipe médica. De acordo com o procedimento do hospital, Somente amanhã, sexta-feira, dia 22, um boletim médico será divulgado primeiramente à família. Tendo mais informações atualizadas, mostrarei para vocês aqui no canal. Então, pessoal, uma fatalidade né, que aconteceu com o apresentador Gugu. Né? É, tem muitas redes sociais aí que estão divulgando, canais do YouTube que já estão é, decretando aí que o cara morreu. né? Já estão matando o cara antes do cara, né? Ter acontecido nada com o cara, né? Já estão matando. Tem gente que, né, pra, através de visualização, através de, de querer ter uma notícia de primeira mão, é, já vão colocando essas coisas, já, né? Que morreu o cara. A gente tem que estar tá no unido na mesma fé, né? O apresentador, né? O sair dessa conseguir né a família também tá tudo aí ó firme forte lutando aí por ele porque o o estado dele é grave né é, ele caiu na, na residência lá né da casa dele lá no Orlando nos Estados Unidos e ele caiu de quatro metros entendeu então é um caso muito grave então vamos ficar aí numa só fé aí para ocorrer tudo bem e assessoria do hospital lá também é, falou que vai colocar vai é, é, implantar a nota para a família, vai falar o, o que aconteceu, né? Como é né, que tá o estado dele, né? Primeira mão para a família, claro, né? Depois para a imprensa e vamos ficar numa só fé aí, né? Tá, o apresentador corre tudo bem aí, ele sair dessa, né? Cara, esse esse ano né? 2019 tem muita gente que tá falando que é o ano da tragédia, né? então vamos vamos ficar na sua fé aí para ele sair dessa então valeu e até lá